Agora, vamos dar uma passada rápida, então, né, na cinemática angular. É muito parecido com o que a gente já viu de cinemática translacional, né, de cinemática de, é, linear. Okay? Vamos começar com aceleração angular. A aceleração angular, a gente sabe que é derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Pego esse cara daqui, né, escrevo em termos de diferenciais, e integro dos dois lados, ok? Limites de integração. No instante t inicial, a minha, o meu, meu corpo, meu ponto tem uma velocidade angular ωi, No instante t final ele tem uma, uma, uma velocidade angular ωf, ok? E esse lado aqui eu posso integrar facilmente, me dá ωf menos ωi ωi vai para o outro lado da equação e eu fico com ωf igual a ωi mais integral de ti até tf, a aceleração angular em função do tempo. Nota que né, aqui eu estou considerando uma aceleração angular que não necessariamente é constante com o tempo. Então, se você tiver uma aceleração angular né, que dependa do tempo, você vai ter que fazer essa integral aqui explicitamente. Okay? Mas, se a aceleração angular for constante, eu posso tirar da integral. Né? E aí fica muito fácil fazer a integral que está do, do outro lado. É simplesmente Tf Ti, que é meu nosso amigo Δt. Olha para essa equação. Né? Agora, então, ω final eu vou considerar como ω num certo instante de tempo t. Ok? E ω inicial vou chamar de ω zero. Tá? No instante t zero. t igual a t zero. E Δt, né? T, tf passa a ser t, o instante de tempo que eu estou considerando. E t zero. É, e t inicial passa a ser t zero. Olha essa equação. Essa equação aqui. E olha a equação para velocidade linear. É muito parecida. Né? matematicamente formalmente de um ponto de vista formal, matemático elas são idênticas a única coisa que muda é o nome das variáveis mas aqui eu tenho uma função de primeiro grau né, da velocidade em função do tempo aqui eu tenho uma, velocidade, uma função de primeiro grau para a velocidade linear em função do tempo tá certo? então formalmente existe uma analogia muito grande entre né, a, a, a a cinemática linear e a angular. Todas as equações vão ser muito parecidas, só que você vai trocar as grandezas lineares por grandezas angulares. Okay? É, Para a cidade angular, eu tenho essa equação. O que, que é ω? Não é a derivada de θ em relação ao tempo? Então, de novo, eu escrevo em termos de diferenciais. ok? Agora, integro dos dois lados os limites de integração. No instante de t igual a t_i, meu meu meu, minha, meu ponto está numa posição angular θi, No instante de tempo t igual a t_f, minha partícula está numa posição igual a θf, tá? E aí eu posso, né, dizer que a Soma, a integral da soma é a soma das integrais e, e executo essas integrais aqui. Tá? Uh, se ω e α forem constantes, né, eu, a integração fica fácil. Eu boto ω e α para fora da, das integrais. Né, essa integral primeira me dá θf menos θi. A segunda vai me dar i tf menos ti. E a terceira ela é um pouquinho mais complicada, tá? tem toda uma manipulaçãozinha matemática aí, que não é complicada, mas que eu não vou tratar para não né, deixar a aula muito pesada. Tá? E esse cara daqui vai me dar um termo meio de alfa Tf menos Ti ao quadrado. Agora vamos, né, vamos botar Tf menos Ti como Δt e... Né? passar aí para o outro lado da equação e agora θ vira θ teta de t, teta i vira θ0, i vira ω0 e por aí vai. Olha só a equação correspondente, né? a equação para movimento acelerado linear. A posição, olha, olha para essas duas equações, você vai ver que matematicamente, de um ponto de vista formal, de novo, elas são idênticas. Tá? Só que você troca as grandezas angulares pelas grandezas lineares. Tá? E para terminar, eu tenho também um Torricelli versão angular. Tá certo? Velocidade angular final ao quadrado é igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração angular, vezes a variação de ângulo ao quadrado. Vamos olhar só para de um ponto de vista, né, de, para desencargo de consciência, vamos olhar a equação correspondente linear. Né? Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração na direção, na direção do movimento, vezes o deslocamento né, efetuado pela partícula. Tá? Então, todas as equações são muito parecidas, tá? e o tratamento de problemas de cinema angular é essencialmente idêntico ao tratamento de problemas de cinemática linear. Tá? Todas as relações que existiam para a cinemática linear vão valer para a nossa cinemática angular.